Ei, Colosso aqui, para mais um vídeo de The Elder Scrolls, hoje para falar sobre o vazamento de que The Elder Scrolls 6 está em pré-produção. E hoje eu vou falar no vídeo o que, que isso significa e o que podemos esperar de tempo para realmente termos o lançamento desse jogo. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Na semana passada, no dia 21 de janeiro de 2022, tivemos o um vazamento que The Elder Scrolls 6 estaria em produção pela Bethesda. Um usuário do Twitter, conhecido como Timur222, ele postou o currículo de uma funcionária da Bethesda na sua página do Twitter. Esse Timur222 ele é conhecido por conseguir esse tipo de vazamento e ele estava fuçando no perfil de alguns funcionários da Bethesda no LinkedIn. E ele achou o currículo da funcionária Fanny Manset. Ela é especializada em contratação e gestão de pessoas pela Bethesda. Em suas experiências, como vocês estão vendo aí na tela, ela cita o seguinte: que a Bethesda está trabalhando para o lançamento e produção de Starfield, que é um novo universo em 25 anos da Bethesda. Que após isso vai trabalhar na pré-produção do grande esperado Elder Scrolls 6. Mas então pessoal, esse vídeo vai explicar um pouco o que, que quer dizer a pré-produção de um jogo e o que que isso quer dizer ao longo do tempo. Quanto que a gente vai ter que esperar para que o nosso novo Elder Scrolls saia finalmente para que a gente possa jogar. Então eu entrei aqui num site chamado g2.com e eles estruturaram a produção de um jogo em sete etapas. Basicamente você vai ter uma etapa de planejamento, pré-produção, produção, teste. Pré-lançamento, o lançamento e aí depois o pós-produção após o jogo lançado. Na etapa de pré-produção, o que, que vai trazer pra gente? Quem desenvolve a parte da história do jogo já começa a conversar com o pessoal da engenharia para ver se é possível algumas relações entre os personagens, como que vai funcionar as mecânicas do jogo... Já começa a fazer um filtro do que, que a tecnologia vai ser capaz para poder implementar aquelas mecânicas, a, a história do jogo, já fala um pouco sobre os personagens principais, quais vão ser os estilos do jogo, cenários, as cores, como que esse jogo vai divertir os seus jogadores. Mas aí depois que você desenvolve toda a parte de pré-produção, que você já definiu a história, já definiu as mecânicas, já definiu como que vai ser a interação, toda a parte divertida do game, aí a gente já pode falar da produção, que é aí que vai ser a parte mais difícil, pessoal. Você vai começar a colocar no computador todo o cenário, todos os personagens, renderizar todos os gráficos do jogo, as mecânicas, você vai realmente colocar algo de concreto o jogo vai começar a criar sua cara. Antes eram ideias no papel que eram definidas por uma série de fatores que a engenharia em conjunto com os escritores e os idealistas do jogo vão dando de ideia e na fase de produção já é tirar do papel as ideias que você teve e dá para a equipe produzir o conteúdo propriamente dito. Então a gente tem que imaginar nesse momento toda a parte gráfica, toda a parte de áudio, toda a parte de mecânica são meses ou anos de produção somente dessa etapa do jogo agora de forma resumida gente as próximas etapas você vai ter a parte de teste depois você tem o pré-lançamento e aí o lançamento efetivamente então você vai pegar o jogo que foi todo já feito com as mecânicas e tudo mais vai colocar para a galera testar não nós mas a equipe técnica da empresa vai testar o jogo então ela vai descobrir uma série de bugs uma série de problemas que o jogo pode ter tanto na história como no desenvolvimento do jogo e vão começar a resolver esse monte de problema. Aí já são vários meses ou quem sabe até anos de testes para que um jogo dessa magnitude a gente tem que levar em consideração o que que Skyrim foi e o que que o 6 vai ter que ser em comparação aos títulos anteriores. Então feito todos os testes, aí sim parte para parte de pré-lançamento, que aí talvez, aí vai depender muito da Bethesda, da, da Microsoft, do Xbox, de querer lançar isso no pré-lançamento, numa versão alfa ou numa versão beta, que aí você começa a descobrir vários outros bugs, vários outros problemas, você vai ter um feedback todo da comunidade que gosta do jogo, que gosta da franquia. Feito isso, aí a gente parte para a parte de lançamento do jogo, que finalmente a gente sabe que vai poder jogar. Aí depois tem a parte de pós-lançamento, que é a correção de mais bugs que podem acontecer, e toda a parte de suporte técnico, inclusão de outros conteúdos e por aí vai. Então, pessoal, levando em consideração todo esse tempo de desenvolvimento que a gente ainda está trabalhando a parte de pré-produção com nenhuma parte implementada efetivamente, agora a gente tem uma certa certeza de que a Bethesda não trabalhou ainda sequer um modelo do jogo então vamos falar um pouco do tempo então voltando ao tempo que a gente ainda pode ter que esperar para que esse jogo seja lançado considerando que a gente está na pré-produção e tem várias etapas ainda de implementação desse jogo e levando também pessoal em consideração grandes projetos, fazendo uma matemática bem básica eu chutaria que The Elder Scrolls vai demorar no mínimo 5 anos para ser lançado a partir de hoje, 2022. Isso se a gente tiver uma equipe dedicada, como foi no caso do Starfield, onde toda a Bethesda trabalhou para que essa implementação acontecesse. Talvez a gente pode reduzir um pouco esse número, porque agora a Microsoft comprou a Bethesda. Então você tem todo um time muito maior para trabalhar no desenvolvimento desse jogo. Fazendo aí, vamos pegar um cenário otimista, em que em três anos a gente consiga ter esse jogo nas nossas prateleiras para poder jogar. Estou falando então de 2025, mais ou menos a gente poder jogar The Elder Scrolls VI. Quando lançaram o Todd, exibiu aquele trailer do T6 em 2018, para mim foi um erro muito grave. Você só lança esses flashes de um jogo novo quando você já está próximo pré-lançamento, pelo menos. Você lançar um trailer desse, ainda estando em pré-produção, eu acho que é de certa forma até uma maldade com a comunidade, com os fãs do, da franquia. O vídeo de hoje vai ficando por aqui pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa novidade aí de The Elder Scrolls 6. não se esqueçam pessoal de apoiar aqui o trabalho do canal, deixando o seu like, a sua inscrição e fortalecendo a comunidade de The Elder Scrolls. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, até a próxima, tchau pessoal!